Pelinhos, Tio Dúvidas de Oficina, aquele quadro que você gosta muito, onde é aprendizado com o Padrelho. Você sabe como é que funciona, né? Se é o seu primeiro vídeo, vou até recomendar você assistir essa playlist tá aqui, porque tem, é a playlist do Val Responde. E várias dúvidas que a galera tem já foram... Sanadas. Sanadas. E inclusive o óleo ainda persiste um pouco. É... Fala outra vez, pronto. Não, mas beleza, mas assim... Mas é isso aí, então acessa essa playlist aqui, dá uma olhada, vê se já não foi. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui nos comentários, esqueminha. A que tiver mais like é a que vai para o próximo dúvidas de oficina. Maravilha? Beleza da Target está aqui também, site bonitinho, tudo junto. Instagram, é isso, agora sim. Podemos, Padre? Podemos. Como dizia, tudo de lemos. Vamos lá, é o seguinte, essa aqui... Uma boa redação. Ela não vai nem caber inteira na tela. <risos> então vai ficar só o começo e aí acredita que é o que eu tô lendo no final. Matheus Fabro, que o Fabro, aliás, eu conheço ele há muito tempo já. Desde 2014, 2013, 2014, 10 anos. É, Rio de Janeiro. É, nota mil, nota mil. Se Festival das Rososas estava lá comigo também, do caraca. Ele fez, ele fez uma pergunta que... Vamos lá. Fala, Felho e Padrelho. Me ajuda a esclarecer um debate que tive com, alguns com uns amigos sobre aceleração, marcha e possíveis reflexos na relação. Estamos conversando sobre diferentes tipos de pilotagem e surgiu uma discussão, pois eu comentei que andar com giro baixo é ruim para a moto. Vamos usar o exemplo de 80 km por hora como referência, só vocês entenderão a nossa questão. Levando em consideração uma R3, como análise de exemplo, 15.000 RPM, Alguns amigos, ao pilotarem, andam com a moto sempre com giro baixo. O que faria que a moto, a 80 km por hora de sexta, fique na casa de 2.000 a 4.000 RPM. Quase desligando a coitada. Entre parênteses. E tem o cacá, cacá, cacá que você fez. Perfeito, padre. Recebeu. Eu prefiro sempre andar com a moto com o giro intermediário para alto. mesmo com, Nesses mesmos 80 km por hora, eu estarei a terceira ou quarta marcha na faixa de 5.000 a 7.000 RPM. A dúvida principal é, andar com a moto em marcha alta e giro baixo diminui a vida útil da relação? Já que na minha visão a relação fica mais folgada nesses casos. Hum, eu discordo dessa forma de pilotagem e sinto que danifica, muitas aspas, o funcionamento da moto. Afinal, andar com marcha alta e giro, andar com, e giro baixo faz mal para a moto? Uma interrogação. Ou não tem diferença? interrogação de novo. Sabe que estamos together sempre e para sempre? Acabou a não, interrogação. É, foi. É uma, é foi bonito, do além aí, mas, mas vamos lá. Vai. Fica à vontade. É, eu, ele deu o exemplo de uma R3. Se né? você quiser, eu entro de vez em quando. Mas eu preferia. Então, uma R3, uma esportiva. Né? Uma moto esportiva. Super Street. É. Então, o que acontece? Ó? É, você pega, vou citar só de exemplo: uma Harley-Davidson. Você anda na marcha lenta. Pô, pô, pô, pô, tudo bem, ela não tem corrente, tá? ela é correia. Mas assim, ela anda tranquilamente na marcha lenta. Uhum. que o motor aceita isso. Tem torque pra isso. Uma R3, ela começa a ficar gostosa, ficar acesa, de meia rotação para cima. Que é o que ele deu exemplo de 5.000. De 6.000, mil... pra cima, que é, ela começa a ficar boa. Uhum. Pra responder, para. Então... Ó, eu vou responder rapidinho e depois eu vou nos... Prolongar, com uma nos explicação mais porquês. técnica. É. Vai querer o cajado? Não precisa. Tá. Então, ó, você tem a R3. Você anda devagarinho... Vou pegar, vai, vai do meu <risos> O Pode. motor é bicilíndrico. Certo. Tá? Então, não sei se vocês já tiveram moto monocilíndrica. A moto monocilíndrica, se você anda com o giro baixinho... Tá, ela fica trotando. A gente chama né de trotar. E fica ruim, fica dando tranco na relação e o desgaste da relação aumenta. Você levanta o giro, ela fica mais lisinha, para de dar tranco na relação, a relação sofre menos. Então tá? já tirou uma dúvida um que é tranco na relação. Você pega uma 4 cilindros. Aumenta mais. Né? Você anda a 2000 rpm, lisinha, sem dar tranco na relação principalmente se não for uma esportiva. Se for uma naked, se for uma big trail, uma versus mil. Que tem um torcão bacana embaixo. É. Então... Então, você põe dois mil RPM, dá a mão, ela responde, os quatro cilindrões. É mais a lisa. R3, que são dois cilindrinhos, também vai lisinha. Mas é assim, para relação, imagina que a frequência de explosão, né? você está tendo três mil explosões por minuto. Né, o, o RPM lá, 3.000 rotações por minuto. Então você está lá com o bicilíndrico trabalhando. Então a corrente vai ficar naquele pop po, po, po, po, po, do motor dando tranquinho. E esses tranquinhos né, criam um desgaste prematuro da corrente. Se você vai lá para os 6.000 RPM, o motor fica lisinho, a frequência né, fica maior. Então você tem o dobro de explosões por minuto. A corrente já não trabalha dando tranco. Né? O pinhão não fica... Tô, tô, tô, tô, tô, tô. E a corrente não leva esses trancos e dura mais. Aí já está respondida a, a sua questão sobre a relação. Né? Pelo que eu entendi, é tudo né, sabendo se a relação dura mais ou dura menos. Então, com o giro mais alto, dura mais. Tá? Do que deixar ela dando soquinho... Eu sei que a R3 não faz isso. Agora Nossa. vamos para o além. É, mas pera. Calma. Antes de... Eu bati o cajado aqui. Pera aí. Ah, você sabe que na 10... E na 10, por exemplo... Eu paro lá para abastecer e tal, não sei o quê. Às vezes o giro... tô em segunda. Cai um pouco. Baixa dos quatro. Mesmo quatro. Dá um tranquinho. Na relação. Você sente um. É, e a 6 também. Então... É isso que você... É que quando você tira a mão... Toda a folga vai para a parte de cima da, da relação, né da é, corrente. Então, aí dá aquela... E tem os coxins. Uhum. Aí na hora que você dá a mão, né, a parte de cima estica, de baixo afrouxa, e os coxins Exato. se acomodam. Mas então dá o tranco na relação. Então, eu acredito que andar com marcha alta, giro baixo, é ruim para a relação. É. Você fica no modo econômico até no motor, fica até os, os três negocinhos lá. Econ... O eco. Eco. Eco. Mas eu também não gosto eu vou... É, agora sim ó. Opa, vai. Pode ir para o além? Agora, é seu É seu Vamos um pouco além vai. Você está com uma esportiva, né? Uma pequena esportiva, mas é uma esportivinha Carenada sim. O motor, o comando de válvulas A injeção eletrônica, né? o corpo de injeção Foi projetado Para andar melhor de média para alta Porque ela é uma esportiva Tá? Se você quisesse andar mais tranquilinho, você pegava a MT, 0.3 né? e não a R3. Então já que você escolheu uma esportiva, você tem que andar com o giro mais alto, porque o comando de válvula tem um cruzamento maior, então o motor fica mais eficiente com o giro de média para alta. Tá? Quando eu digo eficiente, você perde menos combustível pelo escapamento sem queimar. Tá, porque o cruzamento de válvulas Que é quando a válvula de escape e a de admissão Ficam abertas juntas né, Com o giro baixo tá, A perda de combustível pelo escapamento É muito grande Quando você levanta o giro Essa perda quase que some tá? Então, de novo Por ser uma esportiva Ter um escapamento né, projetado Para um motor que vai ter uma resposta esportiva O comando de válvulas esportivo ele gosta de andar de média para alta rotação. Andou em baixa rotação, ele pode carbonizar. Tá? É, vamos ir mais além. O corpo de injeção é um tubo, é um cano. A borboleta lá fecha ou abre? Então, você está acelerando um pouquinho, a borboleta está quase toda fechada. Você está acelerando um pouco mais, ela abre mais um pouco. Acelerou 100%, ela libera todo o tubo para passar ar. Concorda que você, em sexta marcha, a 2 mil giro, você só está relando no, no acelerador. A borboleta está quase toda fechada. É uma lagarta. Está usando o freio motor. Não tem nem as asas ainda. Né? Porque o ar não consegue passar, o motor faz até mais força para fazer a admissão porque a borboleta está é toda fechada. Você coloca uma terceira e anda na mesma velocidade, você tem que manter uma aceleração um pouquinho maior. E aí a borboleta já abre um pouco mais e diminui o freio motor. O motor trabalha mais gostosinho também pela posição da borboleta. Tá, mas isso é eu já tô não delirando mais aqui. mais é. pesado, não? Mas agora, se fala não, mas eu quero andar assim devagarzinho, né? Então, melhor uma scooter. Compre um então, scooter, compra uma Harley. 70zinho, que não tem corrente, é, então, melhor. Né, agora, e o um motorzão tem torque embaixo. Bom, já respondeu, né? Também não é bom pro motor, né? Porque depois fica carbonizando tudo, querem aqui, aqui. Não, então. É, é um motor para trabalhar em alta rotação. É, não adianta. Quer baixo giro? Compre um motor de baixa rotação compra uma Harley. Tá. Anda em baixinha rotação. Ou pô, scooter. Pô, pô, pô, pô, pô, pô. Ou monocilíndrico. É, o, o monocilíndrico depende Ou também. Ou não anda mais de moto. É, anda de bicicleta, já que é tá. pra andar devagarinho. <risos> de Beleza. É, então tá bom. Vamos pra próxima? Vai. Mas, mas, mas acho, que, acho que respondeu. Toma. Obrigado que eu vou a fazer a pergunta. É, andar morto, não. Pronto. Agora. Ou então espera, vai vir as elétricas aí. Olha que luxo, hein? Aí não tem mais esse problema, pô. Já era. Ó, vamos lá. É, Blood 6743. Fala Grande Durval e Padre. Tá errado isso, né? Grande Durval e Padre. Mas tudo bem. A dúvida é a seguinte. Levei minha moto para lavar em um lava rápido para motos. E usaram um lavador de alta pressão, tipo VAP, na corrente. Ao verificar a corrente, percebi que faltava alguns rings. Pode ter sido a alta pressão da água, que acabou arrancando alguns retentores? Qual a consequência disso? E... É necessário fazer e o que é necessário fazer? Compromete muito a vida útil da coroa, corrente, pinão, um abraço. Ó, oh, vou, vou, por favor. É. <risos> nós usamos máquina de pressão, tá? Porém, é uma profissional que nós ajustamos a pressão. Ela tem um potenciômetro na máquina que a gente vai lá e regula. Como que nós deixamos a nossa máquina? A gente pode pegar a pistola a um palmo de distância da mão, aplicar aqui o jato... Que não arranca a mão. Não arranca a pele. Entendi. Não machuca a mão. Tá? Aí você pode entrar. Se aquelas máquinas gigantes que jogam água quente, uma pressão absurda, prejudica, pode até cortar um oringue. Dependendo se a pressão estiver muito, muito alta. Tanto é que se você passa na mão, arranca a pele da mão. Entendi. Tá? Então, Mas você disse que é um especialista em motos. Então acredito que eles saibam disso. Pode ser que você deixou a relação sem cuidar por muito tempo. Não tensionou a corrente. Não lavou e lubrificou na hora adequada. Né, com a periodicidade que o manual pede. E aí os oringues já tinham caído por trabalhar seco. Né, sem lubrificação, superaquece, e quebra tudo e cai. Mas, se é uma relação nova, por exemplo, leva para lavar e os O-Ring some, pode ser, mas tem que ser uma, uma máquina de pressão com uma pressão muito absurda. Tá? Eu não acredito que um especialista né, em lavagem de, de motos né, não conheça isso. Ele sabe que tem que ajustar a pressão para não ferir radiador, né, porque senão entorta as aletas do radiador quando entra alta pressão. Né? Estraga é, Os <risos> Os guardas Os guardas pó É guardas pó? Eu vou fazer fala? uma pergunta pro guarda pó, sei lá é. eu vou, eu vou, eu vou fazer uma Arranca a graxa de rolamento Quando a pressão é demais, é excessiva. Você acredita em tudo que você lê? Não, né? Então não sabemos se é um especialista Se não é um especialista Eu posso ficar já de volta Que é um assunto muito, muito é, Polêmico e às vezes o cara fala que é especialista e não é especialista de porra nenhuma também, entendeu? Porque hoje, sabe o que acontece? Todo mundo é tudo na internet, né? Para eu pensar, é. tipo assim, se eu quiser montar amanhã uma empresa, eu ponho 48 anos de tradição. Tem só um aberto, os 47 estavam tá no meu cérebro, que eu tava querendo fazer essa assim, empresa, tá ligado? E aí, e aí Bom, você fala, pô, beleza. para tudo. Entendeu? Né? Tipo, 48 anos, nunca vi. Não, sim, mas é que a é, foi mudando de localidade. Faz e tal, o é. teste, né? É. chega lá e fala, dá um jato aqui se cortar sua mão fora beleza. Hum, vai ferir mas minha tá moto bom. também mas se for realmente um especialista aí beleza mas cuidado com o especialista e sim um especialista é isso aí, bom, beleza, vamos para próxima, padre. <risos> mas é isso mas não pode acreditar é, é, é, aqui, nunca acredite em tudo que você lê ou que você escuta nunca, tirando aqui o canal caraca, olha <risos> sim. vamos lá vamos fazer o padre é... Bom, compromete a vida útil da peruca, a corrente peruca, vocês disse, né? Comprometer a vida útil. Eu acho que sem Ring compromete tudo, né? Não, acabou. Aí. Já vai não vai que... reter mais graxa lá dentro? Vai ficar na gengiva, não. né? Já não é que será. Troca. Agora. Acabou já. Ah, lá, lá, lá. Não vai segurar mais graxa lá dentro dos elinhos? Pode trocar a corrente. Corrente não, né? O kit de relação. O kit? Que... Não, achei que só só a corrente não pode deixar trocar a corrente? Nunca. Não, sério? Não, sério? É assim, ó. É, Para ah. chegar nesse ponto a corrente, né, a não sei que ele fale, olha, não, eu tinha acabado de colocar uma relação nova e depois que lavou. Ficou Mas se assim. que tá com 10 mil. Aí já não pode mais. É kit completo. Porque os dentes da coroa e do pinhão, né, quando a corrente vem, ela vem encaixando. Os dentes vão desgastando e vão Eita, ficando. Desculpa, você tá falando? Oh. Mais longe. Quando põe a corrente nova, ao invés dela encaixar certinho, ela bate em cima dos dentes. Aí os dentes começam a entortar, tá? E dá até então, aquela espirada na, na, na coroa, E um né? desgaste prematuro na corrente. Então jamais se troca a corrente, tá? É kit e relação: corrente, coroa e pinhão, os três. Ah. Toma. E se tipo chegar em casa e a mulher, se a mulher ficar brava também, é a relação completa daí. Kit coroa pinhão a Vamos aí lá. Troca a coroa. <risos> <também>. <risos> Alessandro Carazai. E aí Chico? Pergunta pro padre. Hum. Qual a manutenção necessária para viagens longas mais de 2 mil km? Parabéns pelo canal, vocês são demais. O padre tem que abrir uma franquia de oficina together, hein? Você vai abrir uma franquia, padre? Oh. Você, vai... você vai abrir uma franquia, padre. Vamos abrir, vamos abrir. Tá bom. Vamos ficar louco de vez. Não, aí vai, aí vai, ficar, aí vai ficar legal. Você vai deixar o cabelo crescer de novo? Nunca. Sério? Não vou. Tá bom, não, beleza. Que os caras queriam que você deixasse o cabelo crescer de novo. Não chega. Chega? Chega. Tá. Agora só tá crescendo a barriga. Não, beleza. Essa você vai deixar crescendo. Sempre. Tá. <risos> Ó, e qual que é a manutenção bacana para viagens longas aí, mais de 2000 km? Ó, de novo, né, vou manual do proprietário. Seguiu o que tá no manual, as revisões do manual, a moto tá pronta para as viagens. Claro, vai fazer uma viagem longa? Agora vou dizer o que eu recomendo. Ah, vou fazer uma viagem de 2 a 3000 km. Nosso pneu tá meia vida. O pneu, Não é. vale a pena ir com esse pneu. Ah, mas vai acabar certinho na volta. O pneu quando está no fim, ele fica fininho. Um pedacinho de vidro, já fura. um pedacinho de metal já fura. Gasta mais a moto. Você vai ficar fura. na estrada. É. Então já põe um par de pneu novo, guarda esse que está meia vida. Para quando esse que você dá a viagem acabar, você, tem você ele volta, volta. ele. Boa. Põe ele de volta para usar até o fim depois se for linha reta, já põe um pneu meu. Vai Valdomir, com o pneu novo mesmo já era. Tá? É, pastilha tá na metade, para não ter que trocar no meio da viagem. Guarda essa pastilha na metade, põe uma nova. Ah, o óleo falta mil quilômetros para trocar. Não vai trocar no meio da viagem, a viagem é para se divertir, não para ficar em oficina trocando óleo. Então antes de sair, ah, falta mil para trocar, troca já. É. Lógico. Já vai de óleo novo, tal. E aí tem que dar aquela conferida, a relação está em ordem, tensionada, lubrificada, com o desgaste dentro do padrão, do limite de uso. Oh, beleza, as pastilhas acabei de falar, pneu acabei de falar, né? rolamento de roda não está com folga, óleo do motor está no prazo, na quilometragem boa. Vê se está no nível né? o fluido de radiador Se também, é uma né? moto com radiador, né? refrigeração líquida, vê se o reservatório de expansão está no nível, água boa, limpa, sem ferrugem. Está marrom a água, já. o reservatório está ficando marrom enferrujado, já troca, troca erro, né? antes é. de viajar. Tá? É, lubrifica cabinho, se a sua moto não é embreagem hidráulica, né? que tem cabo de embreagem, lubrifica um cabinho de embreagem. Se não é acelerador eletrônico e tem cabo de acelerador, lubrifica o cabinho do acelerador. Porque quando faz essa manutenção de lubrificar, você já verifica se o cabo não está desfiando. Boa. Está desfiando, opa, não vou viajar sim, já troca. Para não quebrar no meio da viagem tá? Verifica toda a parte elétrica da moto né, Para não ser multado E até saber nem o que você está fazendo né? Freio, piscas Lampejador, farol alto, baixo Ver se está tudo ok tá? Tentar gasolina boa Na estrada nem sempre a gente consegue né? A gente acha que pagando mais caro Está pondo coisa boa E nem sempre é assim Então, né, pô, Tem aquela, aquele posto ali Gasolina em promoção Evita, vai ah, pro próximo Mas é promoção, caralho É, então, mas às vezes aí vira promoção de pistão né? Acaba com tudo Vira tá? uma, uma promoção e... um pouco mais pau, não tem o que ficar, sabe, inventando coisa pra viajar A moto foi feita pra isso Tá, verifica só se tá tudo ok Se vai, né, pra ir e voltar sem ter que fazer manutenção E pau nela Perfeito, Padre. tá bom Oh. Não, eu não consigo É, o Jová Brancalione 3836. Padre Durva, Buenas Buenas Tenho uma R3 2020 E queria retirar parte do escape Parte do cano que fica ao lado da roda traseira de ba... Deixando o catalisador para colocar somente uma ponteira Quais os problemas posso ter? Abraço Todos, zoeira, não sei, tô. É, se é, eu não me engano, é, é. o R3 é uma peça única, né? O escapamento. Ou troca só ponteira, eu não lembro. Mas ele quer tirar o um marmitão, pelo que eu entendi. Sim. Ele vai deixar o 2 em 1. Um, Sim. Com o catalisador marinho. o catalisador vai querer fazer só a ponteirinha. E vai tirar o um marmitão para pôr uma ponteirinha. Sim. É, vai fazer um, um semi-full, vai. Porque vai ficar o catalisadorzinho lá dentro. É. Pode fazer. Tá? O pessoal de R3, aí da Copa R3 coloca o escapamento full, full e nem precisa remapear. Pau. Elas Sim. andam muito bem, elas se autoajustam, vão, vão embora. Então ainda você vai manter o catalisador e vai colocar um caninho ali com uma ponteira. A minha dica, tá? Coloca a ponteira, a garrafa longa. Não coloca aqueles caninhos terminando lá embaixo, tá que o torque da moto Não, morri, cai né? muito, perde muito. Tá. Então vem com o um cano aqui do lado da roda traseira e põe uma, uma garrafa longa. tá é. Mas pode fazer, tranquilo. Não tem problema, não. Oh. Beleza? Jordanel 666. Com um triângulo ainda. Sério, louco. Tem uma cruz ao contrário. Fala, Durva. Fala, padre. No manual da Kawasaki 650. Ah, dá pra ver que, ele... Dá pra ver que ele, é... ele é do mal. 2012. Pede óleo 10W40. Mas logo em seguida tem uma tabela pedindo para alterar. A viscosidade conforme a temperatura ambiente, desde 10,30 a 20,50. Como o Brasil tem extensão continental, seria correto dizer que o usuário do Nordeste usaria um óleo diferente do usuário do Sul em uso urbano? abraço e together. Você percebe aqui? É do 666. Vamos lá. Nem tudo ele acredita. Tá na... oh, vou até dar o exemplo da Triumph, não é da Kawasaki, que é a sua moto. Não dá para ser o exemplo, então. Dá aqui. Tá, desculpa. Vai. Vai. Da Triumph. É. No manual da Triumph, vem assim: utilize sempre óleo 1040. Em casos de viagens longas, né, em alta rotação, utilize o 1050. Né, só em caso de viagens de longa duração, com alta rotação, para passar para o 1050. Tá? Porque o motor vai trabalhar numa temperatura maior. As folgas, né? A dilatação vai ser maior. E aí tem que usar o óleo 50 ao invés de 40. Tá? O... Agora 20? Então... Tipo, o óleo a... é 10,40. Você faz um 20,50? É loucura, é, né? Eu não recomendo pular tanto assim. A Kawasaki hoje, aqui no Brasil, recomenda 10,40. 10, todas usam 10,40. Tanto 10, na 6 40. quanto na 10 ou os 10,40? É, é o 10,40. Tem gente que fala, ah, vou pro 10,50. Tá? Então, o 10 que é quando frio, é para quando dá partida lubrificação a frio, então mantenho o 10 para fluir o óleo frio igual, Existe. né com o 40 e com o 50. Aí você passar do 40 para o 50, né, usar o 10, 50, é, se você fala, nossa, eu gosto de pegar a estrada, ponho a rotação lá em cima e seguro. Como a Versys é um motor bicilíndrico, segurar o giro lá em cima, judia mais do motor então aí puto, o motor vai trabalhar em uma temperatura bem elevada as folgas vão aumentar bastante por dilatação aí você pode até passar para o 10,50 tá? tem gente que fala ah, eu prefiro até o 15,50 até vai tá? mas 20,50 já é uma partida a frio com óleo muito grosso de 10 para 20, é o dobro né, de viscosidade uhum. então eu, eu na minha opinião no máximo eu iria pro 10,50 Tá bom? Para uso extremo tá. Ah, não, é, meu uso é uma viagenzinha tranquila 120, 130 Ou uso aqui na cidade, mantenho o 10,40 oh. é, Eu tava lá em Goiânia E meu, na pista estava só 63 graus E a gente manteve o 10,40 A moto a, trabalhou a, bem, temperatura a boa A tecnologia tá... dos motores E a tecnologia dos lubrificantes Hoje em dia... Tá sensacional, né? Muito, muito. É, então, por isso. Então, se toda Kawasaki recomenda 10,40, né? As concessionárias todas usam 10,40. E no manual, né? Fala, use 10,40, mas tem essa tabela que você pode adequar. Né? É o que eu falei. Se vai para um uso muito extremo, você fala, pô, eu quero mais uso extremo que corrida? É. É que, assim, na corrida... Não, eu a gente que, abandona às vezes, cara... um pouco a durabilidade é. e vai para naquele é. Então dá menos arrasto, né? O óleo 40 do que o 50. Sim. Aí, para ele que está na rua, se você sentir que seu motor fica muito barulhento, né? Quando o dia dele na estrada e você fala, poxa, eu vou então optar para um óleo mais grosso, vai para o 1050. Eu acho que antes disso eu colocaria. Se o cara está usando o um semi-sintético, um 100% sintético... Vai para um 100% que já ajuda. 10,40. Na mesma 10,40. Já ajuda e aí, muito. mesmo assim tal, O controle da você... temperatura é. é bem melhor. Então, se eu faria é, isso... Se... Isso foi bem lembrado, hein, filho? É, você, us... oh. Vamos lá. você usar o 10,40, 100% sintético, é vai mesmo. ajudar muito no controle da temperatura. Exatamente. Tá? E também no desgaste do motor. Então... Ver também qual óleo você está usando. Se você está usando um mineralzão ou um semissintético, comece a usar um 100% sintético. É isso aí. E a moto que é mineral, pode vir para semi semissintético? Pode. Eu falo para nunca voltar. Ir para frente pode, né? Do semi para o 100%, do mineral para o semi. Agora, a, o manual pede semi, eu vou usar o mineral. Não. Jamais. O manual pede 100% eu vou usar o semi. Jamais. Não. Tá bom. Beleza, Pode Obrigado Bom, eu acho que é isso Nós zeramos as questões Já estamos quase chegando aos 30 Ali do segundo tempo E um luxo então Luxuoso Você foi sagaz hoje Você foi sagaz E, pô, obrigado Padreira mais uma vez Eu que agradeço E você quer mandar um beijo para alguém? Você quer dar um encerramento, alguma coisa? Pô, dá um beijo em você, vai Puta Ó, oh, tá até de bico já né? Uh, oh. pronto. Pronto. a gente nunca obrigado. tinha dado um belo Morra, nunca, nunca, e tem, e, tem, e tem muito vídeo já, faltava isso pronto. bom filhos é isso aí, pô padre, obrigado de novo aguardo o próximo e segue a target o site está aqui, traz sua moto para fazer a manutenção aqui e outra coisa, é... lembra a dúvida aqui no comentário o que tá acontecendo também da galera às vezes mandar uma dúvida no e-mail e o e-mail, para acessar a tal, fica complicado. Então por isso comentário, porque daí eu posso pegar qualquer celular aqui e a gente consegue acessar. Tá bom, felinhos? Together. é isso. Extra, extra. Extra, extra. Oh, oh. Negativo Ox. Direto da bateria é Ox. aqui. Importante. Negativo da bateria. Isso, isso aqui certo. É. Interruptor. Interruptor. off. Pose. Né? Pose. Aquele que você puxou. Pose. Pós-contato. Pose. Vai interruptor. O interruptor pose, vem para cá. Pose, pose. Esse duplo aqui, ó. Hum. Você pode pôr ou um na bateria ou nos faróis. Hum. E, o e outro. Esse é em milha. É, bateria e milha. Positivo, né? Relé auxiliar. Maravilhoso, perfeito. <risos>